É, e aí? Boa noite. Como é que você tá, Luluzinha? Oh, eu estou bem, e você? Como você vai? Bem, você não lembra de quem é, né? Eu tô esperando falar mais, eu acho que tá, tá com você, o Zé. Olha o WhatsApp. O WhatsApp? Nossa, eu tô mandando até WhatsApp agora. Vamos ver. É o Zé, tá vendo? Eu falei certo? É, mas não. Não foi eu que mandei, não. Mas mesmo assim eu falei certo. Bom, um, insegurança. A insegurança vem de todo sentir mal-estar. Todo sentir mal-estar vem de um sentido do Estado que foi desencadeado pela percepção, implementação, estruturação da falta gerando vulnerabilidade e senso de incapacidade com instabilidade e de maneira proporcional instaurando um transtorno de autoimagem e uma disfunção do ego o ser tenta transtornar a autoimagem, tentando justificar o problema, se colocando como o problema, e desfuncionaliza o seu ego, não dando função aos padrões egoicos e às propriedades de si mesmo, dando um grande bug. Na percepção das prioridades e propriedades que conjugam, estabelecem, funcionalizam a sua personalidade e o próprio aparelho psíquico. Com isso, ele não tem valor próprio às suas capacidades, segurança, confiança. Ele de, começa a desfuncionalizar estados coerentes, positivos Ele problematiza a temporal, O tempo, né? Ele estabelece uh, Conexões e funções a padrões que são temporários Como se tudo fosse Ou tudo, ou Certos detalhes fossem um problema Então ele está sempre contrariado Está sempre decepcionado Está sempre errado E com todos esses pontos que são só a ponta do iceberg Esse, tem, esse ser tem um sofrimento Esse, ter, esse ser tem ansiedade Que merda, né, minha amiga? Eita, Que faz agora? <risos> é que é qual o próximo capítulo da novela? Me termina identifiquei, feliz? me identifiquei agora e agora. Verdade, <risos> ó, essa novela termina assim feliz, ou né? Melhor ir fazer outra coisa. Assim o ser vive sempre decepcionado, ansioso, contrariado, errado. Então a gente acabou de descrever a nossa Percepção até o momento da insegurança, né? Você percebeu que lá no início ela come... a insegurança já começou com a falta, porque o sentir mal estar, porque o estado tá mal até aí faz todo sentido, né? Na verdade, pode concordar comigo, né? Verdade, se você sente mal-estar, aquele mal-estar é real naquele momento. Isso, daí. isso, até aí tudo bem, né? Então, se ele tem um sentimento de mal-estar, ele estava indo bem, né? Tá certo que a situação é ruim, mas ele em si, né, estava até aqui, né, percebendo aí. E... <risos> e ele sabe o que é bem-estar, então. Se... Exato, exato, tem ele tem contraste. contraste. O problema é quando isso desencadeia uma percepção de si mesmo como vulnerável, incapaz, não estável. Então, é... isso está em muitas camadas. Né? Problemas sociais, emocionais, dificuldade de perceber e julgar, problematizar as limitações. Não dele, do sistema, entende? Entendo. Então é... aí ele tem. A gente tem muitas camadas de grandes uh, confusões. Até aqui dá uma pausa, põe na caixinha, tá? Então, o que são sentimentos? Sentimentos são a capacidade do ser sentir. Situações que ele vivencia. E como é que ele vivencia a situação se situando? Puta lógica absurda, né? E como é que ele se situa? Ele percebe os padrões através da, da observação desses padrões e comparações com outros padrões, gerando assim uma conclusão. Só que o sentimento da insegurança vem é baseado na no mal estar então ele está com mal estar então ele não está seguro é uma a assimilação simples mas ele é inteiro, ele tem lá uma série de padrões de confirmação na mídia e a gente coloca a mídia como tudo né todo veículo de comunicação no grupo social e ele se percebe como um problema e é isso que nós temos uh, como dados do, do, de como ele percebe a mente comum e como ele tem imersão nessa mente, pois, instintivamente, ele caminha para essa imersão em busca de uma, de uma aceitação. Lembrando que a aceitação não depende do outro, tá? Uma aceitação é o ser que aceita as ações, então, a liberdade, inclusão e direitos é, cabem à aceitação, então não há um grupo que vai aceitar ou não o indivíduo ele existir já é aceitável então já temos outra definição importante ah, partindo dessa aceitação, dessa, desse pertencimento então, se ele existe como humano, ele pertence ao grupo humano né? se, ele, se ele vive, ele pertence à vida Uma biologia básica né? Tem que ir com cuidado Tem que ir com calma aqui né? Aí... o <risos> que você está rindo? Né? Aí... Eu fiquei pensando Olha, o ser se percebe como problema Mas então pensa bem Se eu me percebo como problema Então quer dizer que se eu me resolvo eu... O, problema, o problema acabou eu concordo, mas a questão é esse ponto. Eu me resolvo um, para chegar nesse nesse nessa conexão nessa ponte. Eu estou tentando, tá? Estou indo, estou ensinando. Não, mas eu tinha focado na parte do é. Tem dois jeitos. Pode focar na, no problema se resolvendo. Os próximos focar na percepção, porque vocês se percebem. É, mas eu tá falando com um só, né? Eu estou falando com com todos. Ah, é verdade. Estou aqui falando só comigo. É meus mesmo. <risos> não, não é crítica. Estou só te explicando, né? Não, não percebi que crítica. Foi apenas uma constatação, por isso. Mesmo. Exato. Né? Então é você está falando com a parte racional. Eu estou falando com o sistema límbico do sistema nervoso do planeta. Tá. <risos> você tá então, por isso que eu estou usando muitos métodos indo por parte aí para não não, não bugar, tá? É porque eu pensei, ainda bem que é você e não sou eu. Então, lembra que eu disse o sentimento de mal-estar e o sentir a mente em mal-estar e os padrões de percepção das situações mentais e o bug da elaboração das propriedades do ser enquanto esse ser? Enquanto ser pertencente, enquanto ser que compõe parte do sistema e do ecossistema? Sim. Então eu dei esse saltinho Do ser que se percebe como problema E aí eu fui nos sentimentos E fui nas situações E o ser que se situa em ações E os exemplos de ações Que o ser se situa Dão a ideia de que o sistema é perfeito Isso, o sistema é perfeito E o problema é ele Ele é o, o, o pecador o Então aí ele problematiza E se dissocia da insegurança E aí vê a insegurança E o maior erro né Que não é por mal Mas o ser vê a insegurança como problema Eu sou inseguro Você já viu alguém falar Eu sou inseguro como se fosse um defeito? Porra É verdade Se a pessoa fala eu sou inseguro Eu pego na mão e falo Olha, temos um início Começamos aí e aí a gente tira esse, <risos> essa barreira, o ser não me decepciona. Quer dizer, é igual encontro dos alcoólicos anônimos, meu nome é blá é. blá e eu sou inseguro. Bem-vindo, blá blá blá, meu nome é blá blá blá, e eu sou inseguro também. Bem-vindo, blá blá blá. Isso aí vamos discutir. Porque, por exemplo, eu, eu, tenho, eu sou inseguro, ou eu tenho insegurança, porque o senso de ter, né? E a desfuncionalização do valor. Também é um ponto a ser discutido, mas enfim, voltando à questão: uh, o ser que já problematiza o tempo, o espaço, o valor, interagem em um campo de falta, sendo viés cognitivo a falta, ele tem né, como ponto principal a funcionalização da insegurança. E preste atenção no que eu estou dizendo a funcionalização no julgamento de sentir ou se sentirem mal estar e dizer que aquilo está errado não ele está errado tá está errado a sensação de mal estar e a gente quebra um acordo é, de gerações um acordo social um acordo de mercado e uma relação de abuso. Porque esses acordos que eu disse até agora são abusivos. Os acordos que regem a segurança ou a insegurança do ser. É, eu volto... Vai... Oi? Tem um passinho que eu não consegui dar com vocês. Porque, olha, o ser... Você falou que o CEO vai tentar funcionalizar o, o mal-estar, mas é, é, é normal ele... Não, ele se sentir inseguro e, e não gostar do mal-estar certo, porque ele tem direito ao bem-estar, não? É isso é aí que tá o bug, né? Quando ele vai funcionalizar o mal-estar, e ele acha que a percepção de si mesmo é errado e a vulnerabilidade que ele sente é problema dele, aí desencadeia, né? Ah, Aí desencadeia o problema, né? Entendi, porque se, ele perce... se o ser existir já é aceitável, certo? Porque ele que você disse. Existir e se situar, é isso. E se ele vive, ele pertence à vida. Isso. Se ele é humano, ele pertence à humanidade. Isso. Então, se um ser humano pertencente à humanidade, pertencente à vida e que existe em vivência ali onde ele está, certo? Onde ele está situado, não se sente seguro ali, ah, ele tem direito à segurança, certo? Isso. Então, é um problema, digamos assim... do, sistêmico. do, do ambiente sistêmico, certo? Tudo Isso. É um da, da gerência e administração. Isso. E aí alguns seres que falem aqui não, né? Aí são seres que tem. que apresentam padrões de segurança, aí eles têm um comportamento compensatório. Aí a vida começa a confirmar a, a essa, essa alteração, eles se tornam referência. E o próprio sistema, para justificar isso, diz que o ser venceu a insegurança. É outra, é mentira isso. Ele não vence a insegurança, ele aceita a insegurança. Aí sim, eu aceito a insegurança, eu paro de brigar com a minha sensação e o meu sentimento, e vou trabalhar, e vou... É exercitar e vou exemplificar minhas opiniões sobre os estados lembrando que se você está aqui no me ouvindo né, você tem tempo tem acesso à internet está estudando tá? então esse, esse material de estudo serve justamente para gerar essa reflexão e este ponto essa vírgula que muda da percepção de si mesmo, mas a percepção do mesmo padrão de estado de mal em um ecossistema sobre o qual você já não é mais codescendente, né? complacente, né? o ser não é mais, ele não concorda mais. Legal, né? Não é legal, é. mas... Mas é interessante <risos> É interessante, pelo menos É uma opção Então, aí dentro dessa opção né Que se o ser é, Ele compreende O que eu estou dizendo Ele sai da apreensão Ele começa a se soltar Aí, ah, eu aceito a insegurança e mesmo assim estou inseguro. Então, vamos trabalhar, vamos ajudar a construir padrões de segurança. E a segurança gera curiosidade e entendimento. Inevitavelmente, o ser vai se levantando. E se precisar de ajuda, aqui estamos. Comecei. Oh. <risos> Você falou que a insegurança é devido, uh, na raizinha da insegurança, a uma, a uma ideia de falta. Não, não, não. Eu disse que a ideia de falta, ela é... O problema da insegurança, né, é o, o, o, o sentir mal-estar. Então o ser não se sente seguro que qualquer mal-estar é fruto de insegurança, não do ser, mas do ecossistema. Então, essa ambiguidade entre insegurança do ser e do ecossistema é gerada pela falta que é justificada através do erro da problematização do indivíduo e sua individualidade. Com incapacidade, essas coisas idiotas. E aí, por exemplo, se não tem falta Não tem falta de segurança Não tem falta de dados Não tem falta de estrutura Inevitavelmente o ser vai Perceber o mal-estar E vai para o bem-estar Você já percebeu alguns seres que percebem o mal-estar E ficam ali no mal-estar? Que eles não verem não vê possibilidade de mudança? Mas na verdade eles podem levantar e sentar numa cadeira mais confortável logo ao lado que tá vazia? É, ou eles associam o bem-estar, a resolução do mal-estar a, a mudança de padrão num outro ser que está além do, do campo de controle e influência dele Também, também, aí também tem a questão da religião né, que ele tem que sofrer para merecer as justificativas são nós muitas, né? Depertado. Muitas justificativas. Para quê? Para dizer, olha, a sua insegurança, seus sentimentos, seus sentimentos são culpa sua. E na verdade, os sentimentos eles estão fazendo bem o papel deles. Eles estão sinalizando um problema. Aí a gente entra na parte da aceitação do problema, que também é, é uma condição é, delicada. Porque aí, por exemplo, o problema, a, a, o sentimento, a sensação é extintiva. Ela compõe um cosmos. E essa sensação gera insegurança. Aí chega o ser e fala, não, inseguro sou eu. Não costume, entende? esse salto eu não dei porque, por porque se ele sente insegurança, esse estado é real para ele, certo? Se eu sinto insegurança em algum momento, esse estado é real para mim naquele momento Mas eu estou inseguro, eu não sou inseguro Ah, eu não sou... Sim, é um estado Sim, olha o ponto Porque eu se eu sou inseguro, eu sou inseguro porque eu tenho problemas não, eu estou inseguro porque existem problemas Mas ele pode também... Porque mesmo no sou inseguro também é uma maneira de configurar aquele personagem certo Porque se eu sou inseguro, então cabe ao, ao ambiente me proporcionar um ambiente de, de, de segurança Vamos ver, vamos dizer eu entendo, mas uh, para o salto que a gente está trazendo, saindo do, da percepção de si mesmo em vulnerabilidade e problematização de si mesmo de forma dissociativa, para esse salto, se o ser dizer eu estou inseguro, tá? toda a cognição e a dicção é alterada para uma outra percepção, onde... É, ele vai olhar para o sistema com outros olhos Entendi. Então, se o ser tem tranquilidade com relação à percepção da insegurança E a percepção do ambiente comum e do ambiente pessoal E essa interação, ele não terá nenhum problema em dizer eu sou inseguro Porque você mesmo é insegura se você estiver na ponta em um prédio do 94º andar sim. Exato, eu também. Eu não gosto de altura. Eu sou um ser que voa que não gosta de altura. Olha, você vê a, a, a, as treta, né? Então, é, eu vou baixinho. Então, <risos> brincadeiras à parte, temos aí a condição e o, a, o detalhamento dos pontos a serem analisados percebidos e as interações e situações se o ser pegou o ganchinho das situações onde o ser se situa em ações de maneira compatível a seus padrões de grau de consciência e ele se situa sempre em conformidade com isso e ele entendendo isso ele está aberto a padrões novos e compreender que existem camadas e pontos e interações, profundidade, toda uma linguagem, toda uma padronização, toda, toda uma estrutura comportamental humana, ele vai, ele vai parar e falar, uau, poxa, e esse é o intuito. Tranquilo, Luguzinha. Tranquilo. Mas, então, faz um resumo, o curso então... Eu tô resumindo há 23 minutos, ah, pois é mais faz o, faz o resumo do resumo, então, assim, o fechamento. Faz um fechamento. Insegurança não é problema. Ergue as calças e relaxa. Tô brincando. Insegurança... <risos> insegurança não é problema O problema é o estado inadequado que gera essa insegurança Aí você pode questionar, mas eu sim me sinto inseguro Mesmo quando eu sei de maneira racional que eu estou seguro Então essa sensação de insegurança ah, é sustentada ah, Através de estímulos do ambiente que te colocam em uma situação mental e psíquica uh, correspondente a outros momentos ao qual você se sentiu inseguro ou insegura Assim, temos um mal-estar e um estado pessoal Mas esse mal-estar é baseado em um estado comum do passado então a percepção desses estímulos e entender que a insegurança não é um problema e compreender que esses padrões desencadeados são percepções do ambiente comum e de si mesmo e mapear essas percepções e fo focar na lógica e na razão a insegurança ela vai embora. Mas não é porque você a venceu, não é porque você suprimiu é porque você entendeu e focou em padrões seguros e como você é um ser saudável você não sente insegurança com padrões seguros desde que você compreenda esses padrões seguros de maneira compreensível a você gostou? o resumo teve até mais informação é, o resumo adicionou é Todo resumo adiciona Resumo que não adiciona bônus. não é artístico bônus <risos> Resumo que não, não adiciona É só um resumo Tá ok, minha querida é... Tá ok Nós falamos de coisas delicadas, profundas, filosoficamente amplas e paciência. Paciência, esse é um canal de estudo. Então vamos estudar. E se precisar de alguma coisa, pode nos procurar. Tá então, ok. Gratidão.